Já foi? <risos> Já foi? Desafios dos documentos digitais. As novas tecnologias foram pensadas para a transmissão rápida da informação. Dependência tecnológica da sociedade online. Obsolência, segurança das informações produzidas nesses novos suportes. De preservação da informação nesses novos suportes. De manutenção de características arquivísticas então,